mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em tuas mãos. Vamos ler juntos? Mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em tuas mãos. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Olha que Deus maravilhoso que nós temos. Um Deus que é capaz de enxergar o nosso sofrimento, a nossa dor. E este Deus é o Deus que observa para uma ação, qual é a ação de Deus quando nós estamos sofrendo? Ele é o Deus que pega o sofrimento nas suas mãos, é o Deus que tem a capacidade de sentir o que nós sentimos e pega este sofrimento nas suas mãos. Felipe escreveu uma frase interessante, está no próximo slide ali, já está ali, Nenhum sofrimento, nenhum desalento é definitivo para o Deus que se levanta nas sombras, olhando por aqueles que são seus. Nenhum sofrimento, nenhum desalento é definitivo para o Deus que se levanta nas sombras, olhando por aqueles que são seus. Às vezes nossa, nosso desespero, é porque nós não conseguimos perceber o que Deus está vendo, nós não conseguimos perceber o que Deus está operando, nós não conseguimos perceber como Deus está trabalhando naquele bastidor, e por causa disso, nós muitas vezes nos desesperamos, e por causa disso, pessoas que não têm Deus, na hora do sofrimento, muitas delas vão para o caminho do suicídio, porque elas simplesmente não conseguem conceber saídas para aqueles momentos que elas estão vivendo. E eu quero fazer uma pergunta a você, o que é o sofrimento? De onde o sofrimento vem? O que é o sofrimento e de onde o sofrimento vem? Então, tem aí no seu papel cinco causas, não são as cinco principais, não são as cinco mais importantes, mas eu poderia falar um pouquinho de cada uma delas com você. Em primeiro lugar, uma palavra, uma ideia de onde vem o sofrimento são das nossas decepções. Então, você pode escrever a palavra decepção. Muitas vezes a nossa vida está toda bagunçada porque nós confiamos plenamente em uma pessoa e aí nós começamos a sofrer a dor da decepção. Né? Quem aí já experimentou a dor da decepção de ter que largar o namorado ou a namorada quando estava namorando? Ou até mesmo no casamento, quantas vezes lidamos com decepções ou até mesmo na vida profissional, quantas vezes você não contratou uma pessoa para trabalhar com você e de repente essa pessoa, ela simplesmente, tudo aquilo que mostrou ser, não era. E você então se decepcionou? Ou quem sabe você está decepcionado neste dia? Quem sabe você está decepcionado com a sua própria vida? Quem sabe você está decepcionado com a situação do salário que você recebe, o seu emprego, o seu trabalho... Quem sabe um amigo, uma amiga, ou quem sabe algo muito importante para você. E sabe, queridos, eu sei que isso dói. Eu sei que a decepção dói muito, porque eu já passei por isso muitas e muitas vezes na minha vida. Uma segunda coisa que causa sofrimento nas nossas vidas é a doença. Muitas vezes a nossa vida fica completamente bagunçada quando nós temos uma doença ou uma enfermidade, ou até mesmo um acidente que nos faz ficar em cima de uma cama. Parece ali aquele ano perdido completamente. E você sabe que quando vem uma doença na nossa vida, na nossa família, mesmo que nós estamos relativamente longe de um familiar, de alguma forma nós somos impactados por aquilo, e a gente então precisa começar a lutar contra esta doença. E toda a família acaba sofrendo com a doença, a situação daquela pessoa. E é interessante porque muitas vezes a doença ela é uma doença degenerativa e você vai vendo a pessoa apagar aos poucos. É uma coisa terrível isso. É interessante que a, a, a família começa a pedir oração para Deus salvar e depois de um determinado momento a, a família começa a mudar a oração, fala assim Senhor faz a sua vontade. Por quê? Porque a gente vai percebendo que o fim vai se aproximando e toda a família vai sofrendo. E eu, eu imagino que Deus permite isso, para que pelo menos na hora do enterro as pessoas tenham uma consolação. Descansamos. Descansou, descansamos. Né? Eu sei realmente o quanto isso dói. Eu entendo a sua dor. Se você perdeu um familiar, se você perdeu, ah, se você perdão, se você está passando por um momento de dor, eu entendo isso. Uma terceira causa dos nossos sofrimentos é a morte. A morte, ela não marca a hora, e todos nós sabemos que vamos morrer, mas nenhum de nós está preparado para ela. A gente deveria estar preparado para a morte, mas não está. E muitas vezes, quando a morte vem na hora inesperada, você vai ter um turbilhão de problemas que vão te trazer muitos sofrimentos na vida. A minha mãe ficou viúva aos 26 anos de idade não sabia ler e nem escrever, depois que o meu pai morreu, teve que fazer mobral, para poder recuperar um pouco da história, agora você imagina uma mulher de 26 anos, que sai da roça, vem para a cidade, perde o marido com 32 anos de idade, e o que vai fazer da vida? Eu não, não consigo dimensionar o sofrimento que a minha mãe sofreu, é, diante daquela perda, diante daquela situação. Mas eu sei que foram alguns 10, 12 anos da vida dela que ela teve uma revolução, uma transformação na sua vida, porque a morte causou isso. E essa dor ela é tão intensa que muitas vezes demora dois, três anos para poder a gente ser curado desta dor. Né? Eu, por exemplo, eu tive uma dificuldade durante muitos anos, eu não conseguia chorar no enterro nem no enterro de parente nenhum, porque eu estava bloqueado pelo sentimento da perda, eu não conseguia sentir dor na perda, de tão forte que foi o impacto de ver o meu pai no caixão. Então isso é algo que marca demais a nossa vida, e algumas pessoas não aguentam esse sofrimento. Então eu sei como isso realmente dói, eu entendo a sua dor porque eu já passei por ela. E a quarta causa de sofrimento é a ingratidão. Como é terrível você ser apunhalado por pessoas que você ama. Porque a decepção é uma coisa que você gerou no coração. É uma coisa que você levantou uma expectativa. Mas a ingratidão não, a ingratidão tem a ver com o potencial do outro. A ingratidão tem a ver com a expectativa que você nutriu ao caminhar junto. A ingratidão tem a ver com a falsa sensação que aquela pessoa passou para você e que de repente mostrou uma situação e aí a tua vida fica toda bagunçada, coração partido, né? E, e normalmente isso acontece entre casais. Como é terrível, né? Homens, mulheres que passam por essa situação. Quando eram pobres, se davam bem, se amavam, mas depois um começa a ficar a ganhar um salário um pouquinho melhor do que o outro e diz, não, mas agora eu não posso levar você no meu nível social, eu não posso conviver com essa pessoa no meu nível social, eu tenho que me abandonar, eu tenho que arrumar alguém à altura que eu estou agora, isso acontece de monte pessoas que são ingratas, pessoas que por quem foi feito um grande esforço, muitas vezes o marido fez um esforço para formar a esposa, muitas vezes a esposa fez um esforço para formar o esposo e aí quando um está lá em cima não lembra do outro que está lá embaixo e simplesmente troca para poder ser mais conveniente, essas coisas doem demais. E nós, pastores, se a gente for escrever o livro da nossa vida, a gente vai ter mais decepção para escrever do que momentos de alegria. Como nós somos decepcionados. Eu acho que ser pastor é a, é a coisa mais esquisita que existe na face da terra. Porque você tem que lidar o tempo todo com decepções. Você confia, você, você trabalha, você investe, você faz... E a pessoa da noite para o dia vira as costas para você, ela nem sequer liga, ela nem sequer vem conversar, ela simplesmente vira as costas para você como se você fosse um zero à esquerda, um reles uma porcaria, um zero ninguém, desculpa os José da vida aí, né mas como se você fosse um nada, e aí você sente aquela dor da ingratidão e você começa a olhar para dentro de você e diz, mas aonde que eu errei? e aí você começa e vem a acusação de satanás e vem tudo junto, a ingratidão é terrível, por quê? porque se a gente não trabalhar o nosso coração, a gente vai desenvolver duas coisas, ou a gente fica insensível, ou a gente abandona o barco, então é um trabalho direto, eu imagino, algumas noites de sono eu perdi, por ingratidão, eu imagino o pastor Hélio, o pastor Sandro, né? eu imagino outros obreiros que nós conhecemos, quantas lutas, quantas dificuldades já passaram, então nós sabemos como é difícil lidar com essas questões da ingratidão, e a quinta e última causa de sofrimento, e não é a mais, as mais importantes, mas são perdas, perdas que acontecem na nossa vida, às vezes nós perdemos o emprego, às vezes nós perdemos a carreira, às vezes nós perdemos uma situação é, qualquer da nossa vida, né? normalmente a perda que nós mais sentimos são aquelas perdas que nós não temos como voltar atrás, e a gente demora para cair a ficha e quando cai a ficha dá um desespero, porque você diz, meu Deus, como é que eu consegui tomar essa decisão? Aliás, Deus sabe que nós somos tão medrosos que quando Ele tiver que fazer você tomar uma decisão que vai trazer uma perda, embora traga um ganho, mas a nossa cabeça é tão focada no que a gente perde, que a gente tende mais a valorizar o que perde do que o que ganha a gente tende a valorizar mais o que está perdendo do que o que está ganhando, parece que o que a gente está perdendo faz tanto valor e a gente foca tanto naquilo que a gente se esquece de, de que Deus é fiel e Ele vai nos honrar nas decisões que Ele nos leva a tomar e muitas vezes Deus vai nos levar a decisões que vão trazer perdas mesmo e a gente precisa aprender a lidar com isso por quê? Porque se nós não aprendermos a lidar com as perdas, nós também não estamos capacitados para apresentar ou para receber o novo de Deus na nossa vida. Mas as perdas existem e elas causam um sofrimento. Né? Por exemplo, os nossos irmãos aí que estão vindo do Rio de Janeiro para cá, né? duas famílias queridas que estão chegando aqui no nosso meio, nunca foram da praia, né? nunca foram em Copacabana, nunca foram não sei aonde, mas agora dá uma saudade da praia né? dá uma saudade do sol, dá uma saudade daquilo, dá vontade de subir no morro, dá vontade de entrar em favela, dá vontade de um monte de lugar, mas não ia, quando morava lá não ia, não tem medo de bala perdida, tem medo disso, tem medo daquilo, não saía de casa no domingo, agora dá vontade de ir até no Maracanã assistir jogo, né? Isso faz parte faz parte da dor que você tem de avançar o próximo nível, e o próximo nível da nossa vida traz dores, então Deus quer curar essa dor do seu coração também nesta noite, por quê? Porque Deus sabe que se você não for curado, você não avança, quem não está curado das suas dores, não consegue avançar para aquilo que está adiante da sua vida, e eu também conheço essa dor, porque eu já passei por ela e eu passo por ela também, são as dores das perdas da nossa vida. Então, quem sabe você perdeu algo que te está doendo muito, algo que está custando muito para você. Mas sabe, queridos, olha um pouquinho para mim aqui. Eu tenho 54 anos de idade, não parece, né? Só os cabelos que contam. Mas eu já passei por tudo isso. E eu quero dizer para você a coisa mais importante de tudo isso que eu já passei. Não existe dor que Jesus não possa curar. Não existe dor que Jesus não possa curar. Você sabe como Deus curou a minha dor da falta do meu pai? Eu nesses 45 anos que meu pai morreu, eu sonhei com ele uma única vez. Acho que uns 6, 7 meses depois que ele tinha morrido. Eu vejo meu pai num campo bonito de trigo, assim, um campo bem um florido, arrumado, sei lá e ele vem, e ele vem com a roupa que ele foi, internado, foi enterrado, e ele arranca a gravata, eu me lembro da gravata até hoje, uma gravata que ele não tinha, que foi comprada de última hora, uma gravata amarela de florzinhas azuis, ele arranca aquela gravata e ele me dá a gravata, vira as costas, não fala nada e vai embora. Naquele dia eu entendi que Deus tinha um chamado para a minha vida, o que eu não entendi era como Deus ia fazer isso, mas é a única vez que eu sonhei com meu pai, em 45 anos que ele se foi, então Deus cura a nossa vida, e Jesus vai curando a nossa dor, então o ponto central, meu irmão, minha irmã, não é a decepção, não é a doença, não é a morte, não é a ingratidão, não são as perdas, não são os sofrimentos, todos eles podem vir contra a gente, e muitas vezes o sofrimento pode até nos levar a duvidar da presença, do cuidado e do poder de Deus... E muitas vezes o sofrimento pode tentar tirar de nós a alegria, o ânimo, a paz. Mas Deus quer que a gente possa viver livre da dúvida, livre do medo e da depressão. Deus quer que a gente possa viver em paz com aquilo que Ele está operando na nossa vida, aquilo que é permissivo de Deus para a nossa vida, para o nosso tempo, para a nossa estação, para o nosso momento. Portanto, queridos, se você está sofrendo, ou se a sua vida está bagunçada por algum sofrimento, ou por alguma circunstância, o Senhor te convida nesta noite a romper com o seu sofrimento na sua vida. Amém, queridos? Romper com o seu sofrimento. Ou seja, você não ficar olhando para trás, não ficar olhando para a perda, não ficar olhando para as decepções, mas você olhar para o Senhor, nosso Deus. Sabe, queridos, quando Deus lida com Jeremias, Jeremias é conhecido como o profeta chorão, abra sua Bíblia em Jeremias 4,19, Jeremias 4,19 tem uma, uma coisa maravilhosa que Deus opera na vida dele, e Jeremias está dizendo assim, Ah, minha angústia, minha angústia, eu me contorço de dor, ó oh, paredes do meu coração, o meu coração dispara dentro de mim, não posso ficar calado, Jeremias aprendeu o princípio da psicanálise, fala que falar traz cura, põe para fora o que você está sentindo, abre o seu coração, conta tudo para o Senhor, porque Ele é o Deus que cura e o Deus que restaura, o Jeremias está dizendo, o meu coração está disparado O meu coração está cansado O meu coração não tem mais ânimo, está explodindo Mas sabe queridos, na hora da dor O que é importante é você permanecer firme em Jesus Porque é nessa hora que alguns vão se matar É nessa hora que alguém joga projeto da vida inteira Às vezes pessoas jogam projetos de 30, 40 anos de trabalho simplesmente por um momento de dor, ah pastor a minha esposa me largou, não, não posso mais viver, a minha vida não tem mais sentido, não pode, o fulano morreu, como é que vai ser a minha vida, você tem que continuar, ah pastor, mas me decepcionou, eu estava apostando tanto naquele irmão, naquela irmã, ia fazer tanto projeto, não vai dar para fazer, mas Deus vai preparar outro, vai vir outro no lugar, a obra não vai parar, porque a obra é do Senhor, o Senhor é Senhor da sua vida, Ele está no controle, Ele é o Senhor sobre nós, amém queridos? Sabe queridos, então permaneça, eu não sei qual é a dor que você está passando, nós vimos aqui algumas pessoas que pediram oração e estão internadas no hospital, quem sabe a família está sofrendo muito e perguntando, Deus, onde é que o Senhor está nessa dor? Aonde é que o Senhor está neste momento? Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que está aí em casa assistindo hoje. Deus não está contente, não está impassível diante dessa situação. Ele está trabalhando porque Ele é o Deus que trabalha para aquele que nele espera. Aleluias. Você quer arrumar a bagunça? Você quer botar em ordem os seus sentimentos no seu coração? Quantos desejam experimentar algo novo de Deus? Amém? Então, para arrumar a bagunça gerada pelo sofrimento, é necessário que você confie na soberania de Deus sobre a vida. Confie na soberania de Deus sobre a vida. Abra em Isaías, no capítulo 40, versículos 10 e 11 palavra tremenda para mim e para a sua vida neste tempo, como Deus usa a sua palavra, como Deus enviou a sua palavra, para que nós pudéssemos experimentar o cuidado e o seu amor, a palavra do Senhor diz assim, o soberano, o Senhor vem com poder, diga glória a Deus com o seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está, o seu galardão o acompanha, meu irmão, Deus não vem de mãos vazias, aleluias, Deus não vem de mãos vazias, como pastor, ele cuida do seu rebanho e com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Louvado seja o nome do Senhor. O que, que Deus está fazendo no meio do seu sofrimento, meu irmão? Diga quatro coisas que Deus está fazendo. Cuidando, ajuntando, carregando conduzindo, Deus está fazendo essas quatro coisas maravilhosas no meio do seu sofrimento, Deus está cuidando, Deus está ajuntando, Deus está carregando, Deus está conduzindo a sua vida, louvado seja o nome do Senhor, e sabe o que é maravilhoso nesse texto de Isaías, ele diz todas as ovelhas da terra, todas as ovelhas da terra incluem você, às vezes nós olhamos para nós e nós não percebemos o que é que Deus viu em nós. E eu vou dizer uma coisa para você. Ele viu a mesma coisa que nós vemos, nada, pecadores mas Ele escolheu andar com você, Ele escolheu tirar você do monturo de lixo, Ele escolheu tirar você do poder das trevas, Ele escolheu transportar você para o reino da luz, Ele escolheu dar a você uma nova identidade, Ele escolheu dar a você um novo destino, Ele escolheu dar a você a vida eterna, aleluias por isso você pode entender que esse Deus está no controle de todas as coisas, e a Bíblia diz que não cai um fio de cabelo, não acontece nada com um pardal, se Deus não permitir, então se você está hoje passando por uma situação de sofrimento, de alguma forma, é permissão de Deus, é bênção para a sua vida, e no final você vai sair disso abençoado, restaurado, em nome de Jesus, Por quê? Porque ele governa para sempre com o seu poder e os seus olhos vigiam as nações. Onde é que está Deus na pandemia? Deus está olhando. A pandemia pegou o homem de surpresa, mas não pegou Deus de surpresa. Porque existem doenças que a medicina ainda não catalogou, que a medicina ainda não descobriu. Mas dentro do DNA do corpo humano há saídas para todas elas há anticorpos para todas elas, de alguma forma Deus está trabalhando neste processo. Segundo ponto importante, segundo a verdade, para arrumar a bagunça gerada pelo sofrimento, é necessário que você espere pela justiça de Deus. Abra no Salmo 9, no versículo 8, espere pela justiça de Deus. Meu irmão, esse Salmo 9 é tremendo olha que palavra maravilhosa do Senhor, Ele mesmo, quem que faz isso meu irmão? Ele mesmo, julga o mundo com o que? Com justiça, e governa os povos com retidão, Deus julga o mundo, e Deus governa os povos, ah, mas foi um fato histórico, não, é um fato histórico do nível do homem, do ponto de vista de Deus, era um fato programado na história, estava para acontecer, Deus sabia, meu irmão, Deus nos julga com justiça, e Ele governa com retidão, então o Senhor não permite coisa louca, o Senhor não permite algo na nossa vida que não sirva para nada, então Deus está tirando o melhor proveito desta crise Nós não sabemos aonde ela vai dar Mas ela está no plano e no controle do Senhor, aleluias Agora veja o versículo 9 e o versículo 10 E você pode citar este versículo amanhã para você O Senhor é o refúgio para os oprimidos Uma torre segura na hora da adversidade. Agora o versículo 10, olha que palavra maravilhosa os que conhecem o Teu nome confiam em Ti, pois Tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam, aleluias. Merece um aplauso ao Senhor, meu irmão. Merece um aplauso. Deus jamais abandona aqueles que o buscam. Deus jamais abandona. Que maravilhoso saber deste Deus que é diferente dos deuses criados pela cabeça do homem, os deuses criados pela cabeça do homem têm que ser conduzidos, mas o Deus que nos criou, é o Deus que nos conduz da palma das suas mãos, aleluias, é o Deus que nos sustenta na hora da angústia, é o Deus que conhece a nossa dor, é o Deus que se fez carne, para entender o que nós sentimos, para entender o que nós vivemos, e é um Deus que não foge da luta, é um Deus que está presente na nossa história. Louvado seja o nome do Senhor. Então receba esta promessa para a sua vida. Jamais me sentirei abandonado, porque o meu Deus é presente na minha vida em todo o tempo. Às vezes a família abandona, às vezes os amigos abandonam, às vezes o companheiro, a companheira abandona. Mas o nosso Deus não nos abandona. O salmista Davi diz assim, Senhor, para onde fugirei da tua presença? Se eu descer ao mais profundo mar, se eu subir ao mais altos céus, se eu for o mais longe na terra, ainda assim tu me encontrarás, ali tu estarás. Não tem como fugir da presença do Senhor, o Senhor é contigo meu irmão, o Senhor é contigo minha irmã, então se levante na força do Senhor em nome de Jesus... Terceira verdade, para arrumar a bagunça gerada pelo sofrimento, é necessário que você creia que Jesus realiza milagres. É necessário que você creia que Jesus realiza milagres. Marcos 5, 34. Uma mulher paralítica, uma mulher que sofria, paralítica, que sofria de hemorragia por 12 anos, a mulher do fluxo de sangue, ela vai se espremendo e ela toca em Jesus. Jesus. E quando ela toca em Jesus, ela é curada. E ali Jesus diz para ela em Marcos, no capítulo 5, versículo 34. Ele lhe disse, filha, a tua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. O sofrimento tem dia para acabar. Diga para essa pessoa que está ao seu lado. O sofrimento tem dia para acabar. Mas sabe qual é o nosso problema? problema é que alguns desenvolvem o vitimismo. Tadinho, está sofrendo. Ai, leva comidinha na boca. Ah, vamos fazer uma vaquinha. Ah, vamos isso. E aí a pessoa fica, se torna cômoda. Esse é um problema. Porque daí o sofrimento não acaba. Ele parece ser bom mas ele não leva você para o próximo nível, você continua empacado, você continua vivendo as mesmas coisas, e isso não é de Deus, então você precisa entender que Deus realiza milagres, essa mulher que sofria de hemorragia por 12 anos, ela creu que Jesus podia curar e podia terminar naquele dia, o sofrimento dela, então ela vai fazer algo para tocar em Jesus, queridos, para eu impor, para eu crer em milagres, eu não preciso impor a minha vontade. Porque eu sei que Jesus vai fazer o milagre. Naquele caso da mulher, Deus fez, permitiu uma situação. Em outros casos foram outras situações. Mas o Senhor ainda faz milagres. Amém, queridos? Então não desespere diante da sua dor. Diante de um filho que está internado, diante de um filho que engasga em casa. Quantas pessoas ficam desesperadas quando um filho engasga em casa ou quando está passando por uma situação que é desconhecida, como é terrível para nós, mas não desanime, porque o Senhor do milagre está presente na sua vida, em nome de Jesus, amém queridos? Quarta é a verdade, para arrumar a bagunça gerada pelo sofrimento, é necessário que você experimente o consolo do Espírito Santo, é necessário que você experimente o o consolo do Espírito Santo. João 16,4, Jesus diz assim, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. A perda. Jesus está dizendo para os discípulos, oh, vocês vão me perder. Mas é necessário, é bom para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Olha que coisa tremenda, Jesus não podia dizer assim, ó, é, vai, vai, daqui uns dias vai chegar aqui um tal de consolador. Vocês já ouviram falar dele, não sabe direito o que, que é isso, mas vai chegar aqui, pode ficar tranquilo. Mas Jesus fez questão de dizer, vocês vão ter uma perda, mas segura nas cadeiras aí, porque eu vou fazer o seguinte, eu vou lá e a hora que eu chegar lá, eu libero ele para vir para cá e vocês receberão este consolador. Em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículos 3 e 4, a palavra do Senhor diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias. O que, é que significa misericórdia, irmãos? O que, é que significa misericórdia? Hã? Misericórdia, o que, é que significa? Deus não me dando o que eu mereço. Então, Deus é um Pai de misericórdia, é o Deus que não me dá o que eu mereço, né? E ao mesmo tempo, Ele é um Pai de graça, que dá o que eu não mereço. Não é contraditório, é esquisito isso? Mas esse é o nosso Deus, é o Deus que não nos dá o que nós merecemos, mas o que nós não merecemos, Ele nos dá. Então, bendito seja esse Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias, Deus de toda consolação, para que, que nos consola em todas as nossas tribulações, em quantas tribulações Deus consola irmãos? Em todas, para que que Deus nos consola? Para a gente parar de chorar? Para erguer o beijo e falar assim, não eu passei por isso, moleza, vocês passam também, não é assim? Porque tem gente que quando passa por um problema, eles se viram pó, depois que passa, fica arrogante, né? Não, porque eu orei, eu fiz campanha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Deus me curou. É para isso que Deus nos cura? É para isso que Deus nos consola? Sim ou não? Não, para que ele nos consola? Aí o texto bíblico responde: Para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. Entendeu agora por que Deus te consola? Olha para essa pessoa bonita que está do seu lado e diga assim, Deus me consola para eu ser um consolo na sua vida. E aí, você está sendo um consolo ou está sendo um espinho? <risos> está sendo um consolo ou está sendo o juiz? É? Deus nos consola para que possamos consolar aos outros, aqueles que estão passando por tribulação. Então, meu irmão, nunca... Nunca julgue alguém que está passando por uma dor. Nunca julgue alguém que está passando por um sofrimento. Não fale, mas também não fale no lugar dele, no lugar dela. Porque você não sabe o que está passando. Só quem sabe o que está passando, sabe o que está passando. A dor que o outro sente, nós não temos a capacidade de sentir. Mas o Espírito Santo é o nosso consolador. Aliás, a palavra Espírito Santo tem a ideia de paracletos, ou seja, no sentido mais amplo, é o amparador, é o assistente, é alguém que presta socorro, é alguém que não nos deixa cair nos dias mais frágeis da nossa vida. Amém, queridos? Portanto, chore à vontade, viu? O que nós homens, né, as pessoas em geral, não conseguem ter sensibilidade para sentir a sua dor e o seu choro, o Espírito Santo de Deus tem. E é tão tremendo isso, que quando você vê a história de Isaías, né, e ele vai orar pelo rei Ezequias, Deus fala, Isaías, vai lá, fala para Ezequias, botar a casa em ordem, porque ele vai morrer. E aí, quando Deus fala com, com Isaías, através de Isaías, fala com Ezequias, a Bíblia diz que Ezequias vira para o lado na cama e começa a chorar. E aí, o, o Isaías faz o que? Ele vai lá, dá o um recado, vira as costas e vai embora. E quando ele está no pátio do palácio, já quase saindo do palácio, Deus fala com ele, vai lá e volta lá, fala com Ezequias, porque ouviu o choro dele. Você não acha tremendo isso, irmão? Ah, pastor, mas isso aconteceu com um. Não, aconteceu com vários. Com vários. Deus ouviu o choro de Agar. Deus ouviu o choro de Joaquim, Joaquim na masmorra, lá em Jeremias, capítulo 52. Deus ouve o nosso choro, o nosso lamento, e Ele compreende exatamente o que está saindo das nossas entranhas, da nossa mente, do nosso coração, Ele sabe exatamente o que está acontecendo, portanto conte com esse cuidado, aliás como é maravilhoso meu irmão, olha eu vou dizer uma coisa para você, uma experiência tremenda, você está sofrendo e você dobra o teu joelho ou está em pé e você começa a adorar ao Senhor e você começa a clamar e você chora e você geme na presença do Senhor e de repente você sente assim uma presença do Espírito Santo de Deus tomando a sua vida de uma forma tão, tão firme, tão, tão constante, tão forte. Quantos de vocês já sentiram isso? Quantos de vocês nunca sentiram isso? Oh, que bênção, todos já sentiram, mas esse é o caminho maravilhoso, não há outro Deus que providencie isso para nós, sabe queridos, aquela sensação de paz, aí você termina de orar, os problemas continuam, a casa está bagunçada, está tudo bagunçado, as contas estão lá para pagar, está tudo na gaveta, está tudo enrolado, tudo... você não sabe quando vai sair daquilo, mas o seu coração está em paz, porque o Senhor te consola, aleluias, é meio doido isso, não é? mas é maravilhoso isso, quinta e última, para você arrumar a bagunça gerada pelo sofrimento, é necessário que você tenha uma perspectiva eterna da vida, olhe para além do seu sofrimento, Apocalipse 21, versículo 4, olha que promessa maravilhosa que o Senhor tem para mim e para você, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Irmão, como é que enxuga uma lágrima? Como é que enxuga uma lágrima? Põe a pessoa na frente de um secador assim e faz assim com o secador, para secar a lágrima da pessoa. Joga um lenço para ela... Eu acho interessante esse versículo, porque ele tem uma frase e tem uma, um, um personagem. Ele, ele enxugará, ou seja, ele próprio fará isso, ele próprio tomará nas mãos, ele próprio chegará em você, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. E olha a perspectiva de Deus, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais dor, pois a antiga ordem já passou, aleluias, vai acabar, vai acabar, não haverá o Senhor enxugará toda lágrima, o Senhor dará um novo tempo, o Senhor fará coisas grandes, o Senhor fará coisas tremendas, o Senhor é o Deus que está operando maravilhas. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, Paulo escreve algo fenomenal. Ele diz assim, todavia, como está escrito, ou seja, Paulo não inventou, ele não recebeu uma revelação, ele olhou na palavra que estava escrita. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente humana nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você é amado de Deus? Quantos aqui são amados do Pai? Então Deus preparou para você coisas que o homem ainda não pensou coisas que o olho humano não viu, coisas que o ouvido humano não ouviu, coisas que ainda não chegou na mente, Deus já preparou para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Agora, você precisa aprender essa regra, porque quando nós olhamos para as coisas imediatas e nós trocamos o prazer futuro pelo prazer imediato, nós damos um tiro no pé. E o imediatismo é o grande inimigo da fé. Porque o imediatismo faz a gente trocar as coisas certas pelas incertas, faz trocar seis por três. O imediatismo faz a gente abrir mão das coisas que têm valor por coisas que não têm valor. Eu fico imaginando o desespero de Isaú, depois que ele percebe a besteira que ele fez ao trocar a primogenitura, toda a sua herança, por um simples e vagabundo prato de lentilha. Que se fosse a feijoada que a Nice faz, eu ia dizer assim: bom, a feijoada também é demais, né? É boa. É muito bom. Mas não, era um pratinho de lentilha. O problema é que naquela hora ele estava com muita fome. E quando você está com muita fome, você tem que correr do pecado. Porque se você estiver com muita fome, você peca. Peca na comida, peca no sexo, peca no dinheiro. Peca em tudo quanto é área da sua vida, por um prato de lentilha, que não vale nada. Se fosse por um churrasco ainda vai. Ou se fosse por um carro do ano, é por um prato de lentilha. A gente pode pensar na ideia de Pedro, quando está sendo confrontado com o seu pecado. E, pra, e Pedro ali, confessa o seu pecado, nega Jesus diante de uma pessoa simples, não é diante de um general, não é diante de alguém que estava açoitando, não. Nada contra as empregadas, era uma simples empregada. Nós somos capazes de trocar coisas eternas por coisas passageiras. E é esse o grande drama de Deus para lidar com o ser humano. Porque nós não temos a dimensão do quanto custou para Jesus na cruz do Calvário a nossa salvação. Nós não conseguimos ter a dimensão de como vai ser na glória, e por causa disso nós abrimos mão de muitas coisas que Deus tem para nós, por coisas passageiras e insignificantes. Eu não sei com quem Deus está falando nesta noite, mas a palavra de Deus para você é, não abra mais mão de nada que Deus tem para você por coisas insignificantes. Porque cada vez que você abre mão de coisas maravilhosas que Deus tem para você, por coisas insignificantes, você atrasa a sua vida espiritual, você atrasa a vida espiritual da sua família, você atrasa a sua vida profissional, você atrasa todas as demais áreas da sua vida. Olhe com a dimensão da eternidade, olhe com a dimensão de um Deus grande e maravilhoso, de um Deus que não é egoísta, de um Deus que tem tudo nas mãos, de um Deus que tem algo maravilhoso para fazer em nossa vida. Sabe o que eu acho mais maravilhoso na história de Davi? É quando o profeta Natã vai confrontar Davi, e Deus fala através do profeta e diz, qual é o teu problema Davi? É mais uma mulher? Se fosse mais uma mulher, pedisse. Mas você precisava ter feito desse jeito? Você precisava ter feito dessa forma? Deus quer que as nossas ações, as nossas atitudes, o que sai da nossa boca, o que nós vivemos no dia a dia, seja coerente com os valores eternos do reino da glória, do reino dos céus. Porque se os nossos valores são os valores do reino de Deus, então nós vamos entender porquê que nós vivemos para a eternidade. Você não acha que é medíocre demais existir um ser humano na face da terra que vive aí 70, 80 anos, talvez um pouquinho mais, e simplesmente depois acabar tudo e virar um esterco? Você não acha medíocre demais a criação de toda essa grandiosidade do mundo para ter um ser vivo na face da terra, que simplesmente vive, e vegeta, Deus seria mesquinho demais, se ele fizesse apenas isso, eu acho que Deus não precisaria criar um mundo para ter uma vida assim, para nós termos uma vida assim, Portanto, meu irmão, olhe, pare de olhar para o seu umbigo, para de olhar para as coisas que você perdeu, para de olhar para trás, para de olhar para coisas que você pode ganhar ou não ganhar. Não fixe os seus olhos nisso, fixe os seus olhos naquilo que o Senhor quer fazer na sua vida em nome de Jesus. Lembre-se que com Jesus, o melhor de Deus está por vir. Para fechar essa série, essa mensagem de hoje, abra sua Bíblia em Efésios 3.20. E eu quero que você decore esse Efésios 3,20 aí. Olha que promessa maravilhosa. Efésios capítulo 3, versículo 20. Aquele que é capaz. O que, que significa alguém que é capaz, irmãos? Alguém que pode Alguém que tem condição Então aquele que é capaz de fazer o que, irmãos? Infinitamente O que é uma coisa infinita? Que não tem fim, não tem limite Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais Do que tudo que pedimos ou pensamos De acordo com o seu poder Que atua onde, irmãos? Atua onde o poder de Deus? Deus então bate no seu peito e diga assim, o poder de Deus está atuando na minha vida agora. Por isso eu posso descansar no Senhor. Eu não sei quantos de vocês já viajaram de avião aqui. Alguns têm medo, né? Mas fazer o quê? Você senta na poltrona, senta e tenta relaxar, tenta descansar. Se não tiver nenhum sobressalto, vai legal e a experiência foi boa. Mas você confia no piloto. E se o cara morrer? Se todo mundo morrer na cabine? E de ônibus? Quem já viajou de, de, de ônibus aqui para o Rio de Janeiro? né? Ô viagem cumprida, hein? Demora toda a vida. Aí chega de manhã cedinho, está chegando na Serra da Zarara, lá e o ônibus sacoleja para cá, sacoleja para lá. Mas você está confiando em quem? No motorista, vai que o carro não está acordado, vai que deu aquela piscada, né? Pegou o sol de frente, logo seis horas da manhã, acontece. De vez em quando alguns aí ficam pelo caminho. Você confia no motorista? Você dorme? E mesmo aqueles que tentam ficar acordados na viagem, acaba dormindo, fica sonolento, né? A gente confia no motorista. Por que que você não deve confiar no, naquele que está dirigindo a sua vida? Por que, que você não deve confiar naquele que governa a sua vida? Naquele que governa todas as coisas que estão na sua vida? Confie, descanse nele. Porque ele faz infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos. E ele não está longe, ele não está fora, ele está dentro. Ele está operando aqui na minha vida agora. Amém, queridos? Portanto, se você tem que tomar alguma decisão hoje, eu não vou fazer apelo, vou só apenas pedir para que você fique em pé. Todos fiquem em pé, por favor. Mas quem sabe você tem que tomar uma decisão hoje. E o seu maior problema é confiar na soberania de Deus. Será que esse Deus vai olhar para mim mesmo? Será que a coisa não vai encaiar? Será que não vai fartar? Né? Ou quem sabe o seu problema é esperar pela justiça de Deus Esperar pela justiça de Deus Ah pastor, faz tanto tempo, já até desacursoei Eu acho que não vai dar nada Mas Deus é Deus O rei Joaquim passou 37 anos preso na masmorra do palácio Mas um dia ele saiu de lá E Deus botou ele na mesa do rei para comer a comida do rei Até o último dia da sua vida José passou muitos dias naquele buraco Passou muitos dias na prisão Passou muitos dias Sendo Humilhado Mas um dia Deus tirou ele da prisão E botou esse homem no palácio Quem sabe Você é a pessoa que entrou nesta noite aqui Que tem dificuldade de crer no milagre de Jesus Ah pastor, já vi tanto testemunho Mas na minha vida, ó tá difícil, tá complicado Ou quem sabe você é a pessoa que entrou nesta noite E ainda não tem uma experiência de consolo do Espírito Santo na sua vida Tudo que você sabe é que tem um tal de Espírito Santo Mas você não sabe, é igual a nota de 200 Nós não vimos, não, não sentimos ainda na mão E quem sabe nesta noite o Senhor quer trazer essa experiência para você você crê nisso? Ou quem sabe você seja uma pessoa marcada por decisões imediatas? Decisões que causam sofrimentos, arrependimentos, perdas. Decisões que atrapalham a sua caminhada na eternidade. E o Senhor trouxe você nesta noite para dizer, filho, filha, não olha para o prato de comida que está na tua frente... Olha para aquilo que eu tenho para você Para o banquete que eu tenho para a sua vida Não valoriza aquilo que eu não valorizo na sua vida Não dê valor às coisas que você não deve dar valor Se você hoje precisa tomar uma decisão Em confiar na soberania Em esperar pela justiça de Deus Em crer nos milagres de Jesus Em experimentar o consolo do Espírito Santo Em ter uma perspectiva da vida eterna Pega a sua mão em nome de Jesus oh aleluia Jesus você que ergueu a sua mão a palavra do Senhor diz assim em João 20,29 felizes os que não viram e creram e eu quero fazer uma pergunta a você todos aqui já tiveram a experiência de entregar a sua vida para o Senhor Há alguém no nosso meio que nunca Fez uma oração dizendo, Senhor Jesus, toma conta da minha vida, porque eu não consigo. Se você deseja, nesta noite, entregar a sua vida para o Senhor, erga as suas mãos, aonde você está. Eu não vou pedir para você vir à frente, só erga as suas mãos. Se você precisa fazer uma oração de entrega, erga as suas mãos aonde você estiver. Oh, aleluia, Jesus Nós vamos cantar uma canção E logo após nós voltaremos e oraremos com a sua vida Em nome de Jesus Senhor Jesus Tu és o Deus de milagre Tu és o Deus dos caminhos do deserto Tu és o Deus soberano Tu és o Deus de justiça Tu és o Deus que opera milagres, sinais e maravilhas mas também Tu és o Deus que consola. E nesta noite, Pai, eu quero orar com aquele nosso irmão, irmã, que está passando por dor e sofrimento, Pai, e que não consegue entender a tua soberania. Muitas vezes Ele questiona, porque eu, o que eu fiz de errado? Muitas vezes você tem questionado o Senhor. E o Senhor diz para ti nesta noite: não é pelo que você fez de errado não é por qualquer outra circunstância, mas para que o meu poder se aperfeiçoe na sua fraqueza, diz o Senhor. Meu Deus, eu abençoo aquele que está sofrendo, esperando a Tua justiça. Eu abençoo aquele Senhor que precisa crer no milagre do Senhor nesta noite. Entra agora com a Tua providência e o Teu cuidado. Mas também oro agora, Espírito Santo de Deus, por este irmão, esta irmã, que ainda não experimentou o consolo da Tua presença, o consolo da Tua provisão, Espírito Santo de Deus, agora em nome de Jesus, começa a passear no meio desta congregação, começa a tocar em vidas, agora em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu abençoo este irmão, eu abençoo esta irmã, meu Deus, aquele que ainda não teve esta experiência com o Espírito Santo de Deus, receba em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, vem consolar este irmão, esta irmã. Vem consolar e enxugar esta lágrima. Vem consolar esta dor que está no coração. Este trauma na mente, em nome do Senhor Jesus. E oro também, Senhor... Por aqueles que não conseguem enxergar ainda... Tudo aquilo que o Senhor tem preparado... Abre agora os olhos... Abre agora a mente... Abre agora o coração, Senhor... Para que não venha se vender por um prato de lentilha... Para que não venha de forma alguma, Senhor... Entregar aquilo que é precioso... Por algo vil... Meu Deus, agora abençoe o teu servo... Eu abençoo a tua serva... Meu Deus, em nome de Jesus... Começa a derramar unção de cura neste lugar, Senhor. Leva agora cativa toda dor. Leva cativo todo pensamento limitante. Leva cativo todo pensamento que faz esta vida ficar rodando em volta. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, levanta, Senhor, o abatido. Fortalece, Senhor, aquele que não tem mais vigor. E sobre a vida do teu povo. Venha ao tempo do refrigério, pela Tua glória e pela Tua presença, em nome de Jesus, aleluias. Aleluias, você pode dar um aplauso ao Senhor, só Ele é digno de toda honra, toda glória e louvor, aleluias. Glória a Deus.